só porque tem que ter uma vida e têm que ganhar dinheiro todos os meses, senão não há pão em cima da mesa. Porque tenho plena certeza de que uh, mais de 50%, se não 60% das pessoas, são mais até não vão votar. Se tu não for votar, algo de muito mal pode acontecer porque as outras pessoas que foram votar têm maior peso. As pessoas que realmente mandam num país ou num continente não são pessoas, são empresas.